Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos vocês aqui participando conosco hoje dessa live especial. pessoal que está presente aqui e o pessoal que também está assistindo de casa. E também hoje temos uma novidade, o pessoal que está participando aqui da transmissão ao vivo pelo Zoom, pelo Google Meet, aliás. São 50 maiores colocados da plataforma BneiNor Brasil. São aqueles que, que divulgam mais o movimento, que trazem pessoas. Então, é... Essas, os 50 primeiros colocados vão ter hoje o direito de participar de um lindo sorteio no final da live. Olha só. Um lindo quadro que é a tenda do Abrão. É a tenda do Abrão, pintado pelo Leandro Luiz. Muito bonito esse quadro, já com moldura e tudo. Tá bom? Eu vou poder participar. Quem for entrando, o Dagoberto está ali, autorizando a entrada, é isso? A tenda, então tá bom. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante também, vamos fazer a aula, no final vamos fazer o sorteio, o pessoal que está aqui quiser interagir também, está convidado, afinal de contas são 50 primeiros colocados, né, eles têm direito pelo menos a interagir numa aula, por que não? Gente, cada um de nós tem virtudes positivas e virtu virtudes negativas. Cada um conhece muito bem a sua situação, a sua condição, sabe o ponto fraco dele, o ponto forte dele. Todo mundo tem. A boa novidade é que as virtudes negativas que nós temos, nós podemos usá-las também para o bem. Pessoas ciumentas, elas podem usar o ciúme para coisas positivas. Pessoas teimosas, teimosia é uma, uma virtude negativa a princípio, mas você pode usar ela para o lado bom. E como assim? Eu vou contar uma história. Tinha na década de 60, 70, não sei exatamente, em Israel, em Tel Aviv, mais precisamente. Um homem, ele chamava-se Ashkenazi, conhecido por Mote o ladrão. Né? Mote o ladrão. Ele já tinha sido preso umas duas, três vezes, solto. solto. A profissão dele, ele era, roubava, ali, era drogado, precisava comprar drogas. E como é que um drogado faz, às vezes, quando não, quando não tem dinheiro? Então, ele pega dinheiro aqui, pega dinheiro lá, se vira. E assim ele fazia, onde o mote principalmente roubava, na praia, na praia de Tel Aviv. Por quê? Na praia é mais fácil de roubar, as pessoas vêm com a bolsa, deixam ali na areia, vão na água, ele passa desapercebido, pega a bolsa, vai embora, quando a pessoa volta da água, cadê a bolsa? Já era, ele tinha suas técnicas, ficava de olho, ia no momento certo, e aconteceu uma coisa interessante, o Moti, Moti, o ladrão, ele estava se preparando para dar o bote naquele dia, naquela manhã. Era o primeiro dia das férias de verão. A criançada toda, os jovens todos foram para a praia, onde de férias da escola, cheio de bolsas na areia, a criançada no mar. Ele ficou olhando, ele percebeu uma bolsa grande, um bom volume, uma bolsa bonita, falou, aqui deve ter. Ele pegou a bolsa, só que ele não abre no local ele ali, ele vai embora para a bolsa. Quando ele estiver longe, aí ele abre a bolsa e pega o conteúdo. Ele foi, fugiu, correu, quando ele já estava bem distante, ele abriu a bolsa, o que que ele vê dentro da bolsa? Ele vê dois fios, assim, saindo, dois fios elétricos. Quando sai dois fios elétricos, gente, em Israel, de uma bolsa, o que que é? Não é o de um touro que a pessoa está comprando para trocar em casa, não. É bomba. Na Israel, é bomba. E o que que faz quando tem bomba? Se liga para a polícia. Só que aqui era o mote e o ladrão, já tinha do, sido duas vezes preso, ele tem lá, estou procurando ele outra vez. O que que faz? Ele pegou e falou, não, responsabilidade, eu preciso ligar para a polícia. Ele ligou para a polícia falou, aqui é o mote, acabei de roubar uma bolsa e tem aqui dois fios, deve ter bomba aqui. A polícia falou, não, não acredita, você não tem crédito, a gente não acredita em você. Reconheceram a voz dele lá na delegacia, morte você não, está pregando alguma coisa, não é possível. Ele não, estou falando sério, eu juro, tem aqui uma bomba, venham rápido. O que uma pessoa faria numa situação dessa? A bomba pode explodir a qualquer momento, ele deixaria a bomba e vai embora, salva a vida, salva a tua vida. Ele falou, não, gente, tem muita gente aqui, precisa vir, manda, manda, manda um rablar. Rablan, em hebraico é o seguinte, é um policial especialista em bomba. Ele sabe, detonar, ele sabe detonar a bomba de forma que ninguém se machuca, ele coloca alguma coisa de chumbo em cima e detona, ou ele desarma a bomba, enfim, é um Rablan. Tomando um Rablan, corre! Pelo sim, pelo não, a polícia não tinha nada que perder, vai que é uma bomba, mandaram um mandar mandar um especialista em bomba. Ele chegou lá, pegou a bomba, a, a bolsa viu que realmente tinha ali uma bomba, desarmou, explodiu, não sei o que fez, e o pessoal ficou tão impressionado. Mas tão impressionado com a honestidade do Monte, porque ele teve coragem de ligar para a delegacia. Só conheci conhecia ele lá, já teve vários, vários anos, ele passou lá, falou, acabei de roubar uma bolsa, ele tá se entregando. O pessoal ficou tão impressionado com a coragem do Monte, gente, que apagaram todas as acusações contra ele na delegacia Deixaram ele com ficha limpa. Viram que ele se arrependeu. Mota falou: Eu quero começar uma vida nova. Só que tinha um problema, né? Ele não tinha profissão. A única coisa que ele sabia era roubar. Rabrão, de ladrão, ele era perito. Mas só de ladrão. O que ele vai fazer? Arrumaram um trabalho para ele. A polícia arrumou um emprego para ele. Sabe que emprego ele arrumou? Ele se tornou fiscal da polícia lá na praia. Ele sabia reconhecer ladrão a dois quilômetros já. Ele inventou todas as patentes, ele sabia como... Ele ensinou os outros ladrões, ele, pelo cheiro, já sabia que é ladrão. Ele ficava olhando na praia de Tel Aviv, ladrão, informava para que a polícia pegava. Ele virou informante da polícia, ele virou o homem da polícia lá na praia. Então, essa história é uma história bonita porque Porque mostra que a gente pode usar nossas qualidades boas ou não boas qualidades negativas para o bem, porque tudo que a gente tem, que tudo que Deus deu para a gente, é para a gente servir a Deus. Se Deus te deu uma qualidade, uma um dom, um atributo, uma personalidade que aparentemente é ruim, não, você tem que usar ela para servir a Deus, tem que servir ela, usar ela para o lado positivo. E como assim, gente? Então, hoje eu resolvi falar sobre uma um dos atributos que as pessoas veem como algo negativo, que é a teimosia. Teimosia, é difícil realmente você viver com uma pessoa teimosa. Uma pessoa teimosa, ela não joga a tarrafa, ela não joga a toalha, ela persiste até o fim, ela tem que, ela entra em discussões, em embates, em assim, infindáveis, para provar que ela está certo. A pessoa já está, às vezes, consciente que aquilo... Aquele negócio que ela começou não dá certo, mas ela insiste até o final. Ela não joga a tarrafa. É uma coisa difícil, às vezes essas pessoas se, to se tornam tão insistentes, tão petulantes, que é difícil. É difícil você conviver com uma pessoa desse tipo assim. Não é uma coisa fácil. É, ela tem, às vezes, ela insiste, uma insi uma insi insistências obsessivas em algo algo que é fadado ao fracasso. É muito difícil, gente. Teimosia é difícil. Mas por que teimosia? Porque na parada da Semana, a porção, da, a porção semanal da Torá, Kittisá, fala sobre teimosia. Aonde? Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês o trecho que eles fizeram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro, gente, é uma das coisas ina, in, é, que não dá para aceitar. Inaceitáveis. É, é inconcebível. Por quê? Você tem muitas explicações como eles chegaram a fazer. Mas, no final das contas, gente, 40 dias depois que receberam a Torá, e Deus falou, eu sou o eterno vosso Deus que te tirei da terra do Egito. Você vai e me faz um bezerro de ouro. E fala, este é o eterno vosso Deus que te libertou da terra do Egito, da casa da escravidão. É inconcebível. Como você tentar explicar, é muito difícil. E é por isso que também está escrito que em todo, toda punição que Deus traz sobre o povo judeu, ou para o povo judeu, tem um pouquinho do pagamento do bezerro de ouro. Moisés não conseguiu anular a retribuição de Deus. Moisés não conseguiu anular o castigo. Ele conseguiu parcelar muitas prestações. 3 mil anos de prestação. Então, todo, todo castigo tem um pouquinho do bezerro de ouro. Mas, é, é, veja, no bezerro de ouro, eu vou ler uns trechos para vocês. Quero que vocês me acompanhem. Começando no capítulo 32, versículo 8. Versículo 7. Deus declarou a Moisés: Desce, pois o povo que tu tiraste do Egito se corrompeu. Eles foram rápidos em deixar o caminho que os ordenei seguir. E eles fizeram parecer si um bezerro fundido um de ouro. Eles se prostraram e ofereceram sacrifício para ele, para o bezerro, exclamando: Este Israel é que tirou do Egito. Deus então disse a Moisés: Versículo 9. Deus então disse a Moisés: Eu observei o povo e eles são um povo teimoso. Em hebraico, a expressão que é usada para teimosia é kxei orev. No, no hebraico moderno, a gente fala a, a linguagem que a usa é kxei orev. Vou explicar o que é kxei orev. Orev é nuca. orev é uma nuca dura. Dura de pescoço, né? Pescoço duro, né? Ok, traduzir literalmente seria teimoso, aliás, não literalmente, literalmente é um pescoço duro, eu vou explicar porquê depois, mas é, a ideia é eles são um povo teimoso, Deus falou para Moisés, teimoso, toda hora mais uma coisa, eles teimam, toda hora, uma hora eles querem voltar para o Egito, uma hora eles estão, não tem comida, não tem pão, outra hora não, não tem água, agora faz um biseu, povo teimoso, Deus fala para Moisés. Ok, Moisés entra então com defesa, ele tenta apaziguar, ele tenta apaziguar, e, enfim, só queria saber tá está sendo transmitido no YouTube, né? Tem gente aqui que não está conseguindo ver, mas, Lohani, está sendo transmitido? Ou não? Daniel, está sendo transmitido? Confirma aí para mim, tá bom? Aí está perfeito. Tá sim, Rádio. Tá? Ótimo, valeu. Então, gente, Moisés, ele começa a apaziguar aqui o pessoal, ou a Deus, tenta pedir perdão, etc., Deus vira então, Passa o capítulo 32, chegamos no capítulo 33. No capítulo 33 começa assim: Deus declarou a Moisés: Tu e o povo que tu tiraste do Egito terão de deixar este lugar, ir para a terra com referência a qual eu jurei a Abraão, Isaac e Jacob, e que eu a daria a seus descendentes. Deus fala: Eu enviarei um anjo. Por quê? Porque um anjo? Porque Moisés meio que apaziguou Deus, começou um processo aqui de apaziguamento, de né? perdão, mas Deus falou, mas sabe o que? Eu não quero mais ir com esse povo não, chega. Toda hora, toda hora inventa outra coisa, então vou deixar um anjo para ir no meu lugar. Pelo menos assim, eu fico de longe, não, não vou botar minha, shina, minha presença divina pairando dentro desse povo, mandar um anjo no meu lugar, por quê? Porque para mim está difícil, viu esse povo está difícil. Então eu enviarei um anjo diante de ti, expulsaria os etc, etc. Ok, e aí ele continua, assim tu irás para uma terra que, que flui em leite e mel, contudo eu não irei contigo. Vou mandar um anjo, eu não, vou, eu não vou pessoalmente com vocês, a minha esquina não vai coerar com vocês, desde que tu és um pouco inflexível. Em hebraico outra vez, Kshorev, pescoço duro. A gente em português fala cabeça dura, mas aqui literalmente desde que tu é um povo com pescoço duro, teimoso. Então, eu posso destruir-te ao longo do caminho. Se eu ficar muito perto, próximo de vocês, vai dar muita briga. Sabe como é que é, né? Você pega, por exemplo, a sogra com a Nora. É bom ficar falando que é bom a sogra morar não muito perto e nem muito longe. Nem muito perto para ela poder vir de chinelo né? e nem muito longe para ela vir de mala. Então, <risos> ela fica... A sogra é bom ficar uma distância assim, que ela não consegue vir nem de, nem de chinelo, nem de embala. Então, Deus fala, eu não vou ficar muito próximo desse povo, não, porque senão, viu, vai dar problema aqui. Eu com ele, a gente vai, vai vai vai pegar fogo, negócio aqui não vai dar certo. Ok. E quando ouvi essas más notícias, quando ouvi essas más notícias, o povo começou a se lutar, eles pararam de usar as joias aqui, tradução está literal, está tradução desse livro aqui, Está escrito que, na verdade, Deus, os comentaristas falam que Deus deu duas coroas para cada judeu na hora que eles falaram, na Sevinishmah. O povo judeu falou para Deus, faremos e escutaremos. Nós primeiro vamos cumprir as suas ordens. E depois vamos tentar entender. Aí Deus falou, ok, então vou dar a Torá para esse povo. Porque eles falaram, primeiro, primeiro de tudo, vamos fazer o que o Senhor manda. Depois vamos tentar entender. Deus deu duas coroas para cada judeu. Um, uma por causa do nascer, vamos fazer, vamos cumprir suas ordens. E outra por, por causa do Mishmar, vamos tentar entender também. Quando eles começaram com essa história de fizeram o desejo de ouro, Deus falou, vocês são muito temosos, cabeça dura, pescoço duro. Deus mandou os anjos, tirou novamente as... É, retirou as coroas desse povo. Ok. 35, continuando... Versículo 5, Deus falou a Moisés para dizer aos israelitas, tu és um povo inflexível. tu és um povo pescoço duro, teimoso. Em apenas um segundo eu posso ir para o meio de ti e destruir-te inteiramente. Agora tira a tua joia e eu saberei o que fazer contigo. Tira a tua joia, ou seja, ele pegou essas coroas. Ah, na verdade, algo espiritual, não necessariamente uma coroa física, mas Deus retirou a coroa. Ok. Não somente isso, o que aconteceu? Moisés ainda, falando aqui no um versículo, Moisés tomou sua tenda e ergueu para fora do acampamento. Ele pegou a tenda dele e foi morar onde? Fora do acampamento. O povo judeu, gente, ficou desolado. Até Moisés foi morar fora do acampamento como se estivesse é, se excluindo deles. Saindo, não quero ficar no meio de vocês. Deus falou que vocês são teimosos. Deus tirou as coroas dele. Deus falou, não vou mandar um anjo, não vou ficar no meio de vocês. Por, por quê? Por que tudo isso? Porque eles são teimosos. Porque eles são um povo te, de te, muito teimoso. Toda hora, problema. Toda hora, reclama Toda hora, não tá bom. Tá precisando de água, eu te dou água. Tá precisando de pão, eu faço suver maná. Tô reclamando, queria vo voltar pro Egito, eu abri o mar. E agora, vocês querem mais o quê? o a Torá, vocês fazem um bezerro. São muito teimosos, Deus falou. Então, não dá para conviver com vocês assim. Ok. E aí, surge a pergunta. Quando a gente avança um pouquinho. Moisés, no capítulo 34, ele vira para Deus. Eu vou ler para vocês. Olha o que Moisés fala. Ele fala assim. Moisés fala assim. Eu achei graças aos seus olhos a Deus. E ele lê ele na de que você, Deus, ande dentro de nós, no nosso meio. Não manda um anjo, não. No nosso meio. Por quê? Porque eles, porque esse é um povo teimoso. Então a gente quer você no nosso meio. E perdoe nosso pecado, nossas nossas transgressões. E nos... É, Receba-nos receba -nos como... Semanas novamente, como uma herança. Então, muito interessante. Deus fala três vezes para Moisés, eu não quero esse povo porque são teimosos. Moisés vira para Deus, para apaziguar Deus. O que que fala? Só achei graça aos seus olhos, Deus. Então, vem o Senhor vem o Senhor dentro da gente, porque porque o povo é teimoso. Gente, na hora de apaziguar, aliás, Moisés já tinha apaziguado um pouco aqui, já... já teve as, as virtudes de piedade, enfim, já está num processo de apaziguamento aqui, Moisés já defendeu o povo judeu, Deus já falou que vou parcelar a dívida aí em várias gerações, aí o que que Moisés faz outra vez? O fio o no olho. Toca na ferida, toca de novo na ferida, a ferida está aberta ainda, ele vai lá, tá, toca na ferida. Gente, todo mundo sabe, né, que se um casal briga, eles querem se apaziguar, ou okay, que fizeram as pazes, Evita, evita tocar naquele naquele ponto que é um ponto delicado, não é mesmo? A Nora tem problema com a sogra, sua esposa tem problema com a sogra. Então, um sofrimento tremendo, ela fala mal da sogra pro o marido, o marido não quer ouvir mal da mãe, começa a briga, eles brigam, brigam e brigam. Depois de um tempo resolvem se apaziguar, tá tudo bem. Procura não tocar na ferida. Falar de outras coisas, de outras coisas, falta, falta assunto para começar. você tem que falar da sogra outra vez. Moisés, Deus está falando três vezes, são um povo teimoso, olha o que Deus está reclamando do povo, são teimosos. Moisés fala, não, perdoa, porque eles são teimosos. Que lógica tem isso? Que lógica tem isso? Deus perdoa. Depois a gente vê na continuação que Deus perdoa. Como assim? Então aqui, gente, eu quero dar uma explicação muito interessante. Primeiro, gente, vamos tentar explicar o que que é o pescoço duro. O que, é que os comentaristas falam de pescoço duro? Então, os comentaristas, eles falam o seguinte: pescoço duro é o seguinte, alguém está falando com você aqui atrás. Você não vira, pescoço é duro, você não vira para olhar para ele, você dá as costas. Você dá as costas. Alguém está te repreendendo, você dá as costas para ele, dá a nuca para ele, dá o pescoço. Pescoço duro, isso não está nem aí. É uma pessoa inflexível, pescoço duro. Teimosa, são teimoso. não adianta conversar com ele. Você está falando com a parede. Né? Então, isso é um pescoço duro, é uma coisa negativa a princípio. Então, alguns comentaristas, eles tentam, eles tentam explicar o argumento de Moisés da seguinte forma. Apesar de deles serem pescoço duros, apesar eles serem teimosos, perdoe, apesar disso, é verdade. Mas mesmo assim, perdoa. Todo mundo tem defeito, não é mesmo? Você tem que conviver com o defeito do outro. Você quer conviver só com pessoas perfeitas? É fácil. A grandeza é você amar uma pessoa com defeitos, com problemas. A pessoa que te dá as costas é teimosa com você. Então, Moisés falou, apesar de tudo, perdoa. Ok. Mas, gente, tem uma explicação racídica aqui muito bonita. Até o momento, se você fala que apesar dele serem teimosos, perdoa, é uma virtude negativa a teimosia. Moisés vira para Deus e fala: não. É uma virtude positiva aqui. Presta atenção. Moisés vira para Deus e fala: Shem, Deus, justamente aquilo que você mais precisa nesse povo é a teimosia. É isso que você precisa, Shem. Por que, que a coisa que você mais precisa chama é teimosia? Por quê? Porque vão ser mais de 3 mil anos de exílio. Mais de 3 mil anos de perseguição. Mais de 3 mil anos que esse povo vai sofrer e vão tentar impor à força outros costumes, outras religiões para eles. Faltou gente tentando convencer o povo judeu de virar casaca. Os caldeus os babilônicos, os persas, os medas, os gregos, os romanos, eh, as cruzadas, a Inquisição, os libelos de sangue, os pogrões da Idade Média, as expulsões da França, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, Holocausto, e assim por diante. A lista é muito grande. Em toda geração tinha alguém tentando perseguir os judeus, tinha gente pensando na solução final, e assim por diante. E se o povo judeu não fosse teimoso, o que, que, que restaria agora? Deus falou, você precisa de um povo teimoso. É isso que você mais precisa. Tudo bem que essa teimosia às vezes se expressa de uma maneira que não é agradável. Eles dizendo para você de que é água, a que é isso, que aquilo. Mas essa mesma teimosia vai ser aquela que vai guardar o pacto por mais de 3 mil anos. Não falta história para a gente contar. Vou contar só algumas, porque o tempo é curto. Começando com uma história da época dos dos, grego, dos, dos gregos, Irami. os gregos, eles tinham um rei Antiópolis Epifanes, chamavam ele de Antiópolis Epimanes, Manes é louco, em latim, então chamavam ele de Antiópolis Epimanes, ele é um pouco louco. Ele fez estátuas, da, bustos, na da figura dele, mandava as pessoas se ajoelharem para as estátuas, para os bustos dele, dizendo que ele era rei, que ele era deus. E assim decretaram, e um judeu que não se ajoelhasse, hoje quem não se ajoelhasse. Então os soldados estavam na rua, pegaram uma mãe chamada Hana com sete crianças, sete filhos ela tinha. E ele chamou o na sua, no seu escritório, enfim, onde ele estava, na sua palácio, falou, chamou mais ele, e falou, escuta, se ajoelha para aquela estátua, para o meu busto. E o mais velho falou, nós somos judeus, nós acreditamos somente num Deus. Isso é uma idolatria e eu nunca vou fazer isso. Ele falou, mas se você fizer isso, eu vou te dar muita honra. Você pode ser um general meu, ter muita, muito ouro, muita prata, muita honra. E se não, você vai para fogo, você vai para a espada, vai ser seu fim. Na frente de sua mãe e dos seus irmãos. Ele falou, eu nunca vou trair meu Deus. Eu vou eu sou, eu sou tô junto com meu Deus na água e no fogo até o fim. E aí ele pegou, matou o menino na frente da mãe dos seus, seus seis irmãos. Ele chamou o segundo, falou, vem cá você. Espero que você seja mais sábio que eu sei irmão. Vai lá, joelha para mim está Ele falou, meu irmão é muito sábio e muito corajoso. Ele é um herói para mim. Eu vou até o final com a ideologia dele. Nosso Deus é um e não há outro. Ele pegou o segundo, matou o segundo na frente dos cinco irmãos e da mãe. Pegou o terceiro. A mesma história, matou na frente de todos. Pegou o quarto, pegou o quinto, pegou o sexto, matou. Sobrou a mãe, a rana, com um dos seus filhos. Filho pequeno. O Antioquia Zipifanes, ele estava meio que é, derrotado. Não conseguiu. E agora ele tinha o um pequenininho, ele estava com medo do pequenininho também do ajoelhar. Então ele virou para o pequenininho, ele tirou o um anel que tinha assim no um dedo, ele jogou para meu querido filhinho, vai lá pegar meu anel na frente da estátua, vai lá eu vou te dar muitas, muitos prêmios, balas e coisas boas. O pequenininho, ele falou, preciso falar com minha mãe. Ele era pequenininho, ele foi para a mãe, a mãe falou, filho, não pegue aquele anel, ele está querendo que você se ajoelhe, seja corajoso com seus irmãos, em nome de nosso Deus. Ele virou para o para você, isso, isso, aquilo foram poucas e boas para o homem. E aí não restou alternativa, o Antiochus matou o sétimo, e depois matou a mãe também. Estou enterrado no cemitério antigo de Safed, até hoje. Então, isso na é teimosia, é o quê? Teimoso é aquele que não quer escutar, é até o final. Então, em termos de judaísmo, um judeu, ele é teimoso, ele é até o final com Deus. Ele dá as costas para qualquer outra coisa, não tem não tem conversa. Não tem conversa. Tinha um o nome dele era Reb Laser Nanes. Eu tive o prazer, a honra de vê-lo uma vez até. É, ele faleceu aos 99 anos, quase 100 anos. Em 19... Tavshin é, Nunbeit, 1752, 21 anos atrás, em 1992, eu estava estudando no 770, em Nova York, ele veio visitar o e eu vi ele. Ele abençoou o Reb com a bênção sacerdotal, que leram um ele, o Rebbe passou, e o Rebbe abriu um sorriso daqui até aqui. Assim. Ele tinha uma promessa do Rebbe Hirachab, do quinto Rebbe de Rabada, que o tempo que ele ficaria nas, nas, eh, eh, nos campos de trabalhos forçados soviéticos não contaria na vida dele. Então ele viveu quase até 100 anos, ele ficou quase 19, 18 ou 19 anos nesses campos de trabalho forçados. E ele cuidava muito nos campos de trabalhos forçados para comer caché, para guardar o Shabat, mesmo sofrendo torturas terríveis. Para vocês terem uma ideia, no primeiro Shabat que ele estava no campo, ele não foi trabalhar. O comandante do pelotão dele fez a, a contagem, viu que estava faltando um, foi no dormitório e estava ele lá. Ele falou: Escuta, vai trabalhar para não hoje o é Shabat. Ele falou, Você é louco? Você acha que você está onde? No Muro das Lamentações? Você está aqui no campo de trabalhos forçados soviéticos. Se você não trabalha, você vai ser torturado até a morte. Você precisa ir trabalhar, você escutou? Ele falou, no Shabbat eu não trabalho. Meu Deus, escreveu na Torá para eu não trabalhar, eu não trabalho no Shabbat. Eles começaram a, a me perguntar lo normalmente era a tática, a técnica dos comunistas, eles faziam é, tortura psicológica. Se você não fizer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vão te torturar. Não, não, não. levaram ele no superior, o superior falou: a gente tem aqui uma jaula com cachorros é, que, que, enfim, pitbulls, cachorros selvagens, não te devorar vivo. Ele falou: se vocês quiserem, se vocês isso já não é meu problema, é problema de vocês. Ele falou: eu cumpro as ordens do meu Deus, eu não cumpro as ordens daquele campo, eu cumpro as ordens do meu Deus. Falaram para ele, mas <risos> é perigo de vida que você está passando. E você pode violar violar, Torá, pode transgredir um Shabbat para salvar uma vida, e principalmente para salvar a sua própria vida. Ele falou, eu não trabalho no Shabbat. Cabeça dura, pescoço duro, não tem conversa. Então, ele falou, não tem problema. A gente sabe que tem uma coisa que você pode fazer. Você vai ficar de sentinela lá em cima. Sentinela, só ficar olhando, não é nenhum trabalho, você pode ficar. Subir ele em cima de uma torre, e começaram a tirar a camisa dele, o casaco primeiro. Estava muito frio, era Sibéria, Sibéria, menos 30, menos 40. O general perguntou para ele, você tem certeza que você não quer trabalhar? Ele falou, trabalho no sabato. Tiraram a camisa, tiraram o tzitzit, tiraram a camiseta por baixo, ficou sem camisa. O general foi embora, pendurou no pescoço dele uma placa escrita Subota. Subota. Subota em russo é sábado. Subota, foi o apelido dele durante 19 anos lá, o Subota, o sábado, porque ele não trabalhava no sábado. Ele sentiu que as mãos, os dedos começaram a congelar, os pés, ele sentia que o vento cortava a carne dele como, uma, como, como se fosse uma navalha. Ele sentiu que ele não ia passar daquilo, que ele ia congelar vivo ali. De repente, aconteceu um milagre, teve uma avalanche de negra num campo vizinho, pediu socorro. Todas as pessoas daquele campo saíram correndo para socorrer o campo vizinho. Ele ficou sozinho no campo, junto com o um general judeu. O general falou para ele, desce aqui. Desceu, ele se aqueceu do lado de uma lareira, tomou um chá quente. O general falou, quando eles estiverem voltando, eu bato, você sobe de novo. E aí, quando o general viu que estavam voltando, já depois que acabou o shabat, bateu, ele subiu de novo, correndo na torre. Quando viram ele lá, mandaram ele descer. Foi um milagre mas ele sofreu torturas para não violar o Shabbat. Outra vez foi Pesach, alguns dias antes de Pesach, a mulher, que era responsável pela fiscalização do campo de trabalhos forçados, <coughs> pela censura também, ela verificava toda a correspondência que entrava no campo. Duas, três semanas antes de Pesach, ela passa lá, conversa com a Rabila Zananas e pergunta, escuta, verdade que em Pesach você só come matzá? Um sim. E, e se não tiver matzá como batata e se não tiver batata Deus vai ajudar que tenha ela foi embora começou a pensar, não chegou nenhuma matzá para ele todo ano a família mandava matzá para ele chegou a pensar, não chegou nenhuma matzá primeira noite ele juntou dois amigos do Deus do Campo tirou três matzot que ele tinha do ano passado Fez o cedro de pêssego. Como é que ele tinha três maçotos? Todo ano ele se preocupava para guardar matzah para o ano que vem, porque vai que não chega maçotos. Então, ele pegava três maçotos, botava entre a camisa e o tzitzit, bem, bem enrolado, e, e o, o ano inteiro ele ficava andando com aquelas maçotos. Ele não podia deixar matzah no dormitório, porque iam pegar e jogar fora. Não podia guardar coisas assim, religiosas ali. Ele andava o ano inteiro com aquela matzah aqui. Comeu a matzah. segundo dia já não tinha matzah, não tinha o que comer. Não tinha batata também. O que ele comeu? Ele achou alguns cubos de açúcar. terceiro, quarto dia, ele começou a viver à base de chá com açúcar. Já estava sem força. No quarto dia, veio a responsável da censura do campo ali. Tirou um pão fresquinho. O um cheiro quase matou ele. Falou, escuta, tem um pão aqui que eu trouxe para você comer. Come. Pensa. não, pensa. Ela falou, mas vai, você vai morrer assim? Ele falou, Deus vai ajudar. Não, não. Depois, no quinto dia, já ele já estava, as forças desvaindo, estava sem forças, os amigos dando colherzinha de chá com açúcar para ele. Ela trouxe um bolo cheiroso, gostoso, falou, trouxe isso aqui para você, come. Pensa. Já no último dia de pensa ele já estava quase sem força. O médico vinha, ele dava alguma injeção. Ele se reanimava, sonhava depois. Entre um desmaio e outro, de repente ele sentiu um cheiro, o nariz dele de pão. Ele abre os olhos e aquela mulher tentando botar pão na boca dele. Ele, com todas as forças que ainda restavam, ele cobriu a boca e não deixou ela botar o pão na boca dele. Ela saiu muito brava de lá. Quando acabou o escureceu. Os amigos trouxeram algumas torradas, um pouquinho de chá foram alimentando ele devagar, até que depois de três, quatro dias, ele recuperou sua força. O que, que aconteceu? Aquela mulher, ela pegou a matzá que a família mandou, ela era a censura do campo, devolveu. Não chegou para ele matzá porque ela não, ela não quis. E por isso que ela estava tão preocupada com ele, porque se ele morresse e depois descobrissem isso, ela seria penalizada. Então a gente vê aqui mais, uma, mais um exemplo de milhares e milhares de teimosos ao longo da história. Então Moisés vira para Deus e fala, são teimosos, é, é, sim, sim, são teimosos. Mas é isso que você precisa, você precisa de um povo de teimosos. É o que você mais precisa. Você vai ver que eles vão te dar orgulho ainda. Quando Deus falou, é verdade. Ok, negócio fechado, vamos em frente. Então a gente vê daqui, gente, que os nossos atributos a gente pode usar para o bem e para o mal para o bem e para o mal, o ciúmes é ruim, é, mas você pode ter um ciúmes positivo também, uma pessoa que é mais sábia que você, não para querer sabedoria dela, mas para incentivar você a ser sábio também, assim por diante, porque as virtudes negativas elas são é, movidas para o motor, para o propulsor, chamado vontade, e a vontade você pode direcionar para o lado bem e para o lado mal, depende de você somente, não é mesmo, gente? Então, só pra, antes de finalizar, Lies, vocês sabem, o Rebbe ele chamou dia 28 de Nisam, em 1992, 5.752, lá no 770, ele falou um discurso público. Falei, gente, eu já fiz tudo o que eu podia fazer para trazer o Mashiach. Para trazer o Mashiach, já fiz. Agora, a única coisa que me resta é passar a peteca para vocês. Façam tudo o que está ao alcance de vocês para trazerem o Mashiach. Ele falou, seja à vontade do Eterno que achem dentro de vocês dez, três, dois ou um insistente. A Kishanima ele usou. Dez é, teimosos para trazer o Mashiach. Quando ele falou isso, teimoso, as pessoas às vezes, muitos não, não entenderam. Como assim teimoso? Ele usou depois o Rebbe, a expressão, que é um queixe ore porque é um povo de nuca dura, de pescoço duro, povo teimoso. Então, que, que achem dez teimosos para trazer uma Mashiach, que temem, que, que eles temam contra Hashem, que eles vão ser teimosos contra Hashem, que eles vão trazer uma Mashiach. Hoje a gente pode talvez tentar explicar isso. Já se passaram desde então, de, mais de quanto? 30 anos, 5.752, então 5.783, 31 anos, vai fazer agora, mais de 30 anos ele falou, uma está na porta, Machia tem que chegar, Machia já tá aqui conosco, o nome, o nome do Machia é Menachem, casa do Machia é 770, ele falou muitas coisas e de repente tudo parece que anda para trás, cadê o Menachem, cadê o Mashiach, cadê a promessa, escuridão, não dá para entender, as pessoas às vezes vêm e gargalham e, e, e riem, não acredito, é, vocês estão falando besteira, vocês estão sonhando, vocês não são realistas, vocês isso, vocês aquilo. O falou, sejam teimosos, não deem ouvidos. pessoas vão falar, mas teve dia 3 de Tamuz, teve um cortejo fúnebre, sejam teimosos, não deem ouvido A guiola redenção, está indo para frente, vai acontecer, vai chegar, não parem de falar, continuem alimentando essa fé, essa fé, essa fé teimosa, essa fé baseada na, na, nos escritos, baseada nas orientações, baseadas na Torá, mas que os nossos olhos não, não, não enxergam e que o nosso cérebro não entende. E sejam teimosos acima do, acima do cérebro, acima da, da inteligência, acima da compreensão, vai em frente, vai em frente. Então, temos que ser teimosos porque essa é a maior virtude que a gente tem, não é mesmo? Gente, então o seguinte, Agora nós vamos para o grande sorteio. Pessoal que está aqui, pessoal somente que entrou na live, vai poder participar do sorteio. Os 50 primeiros colocados da plataforma Benor, estou vendo aqui tem 12. Esse quadro bonito aqui, do artista Leandro Luz, por ele tem, tem mais aqui, alguém querendo entrar. A Rita, a Regina, do Rio de Janeiro. Então, é, só para explicar para vocês, gente, a plataforma Benor. Tem vários vídeos inéditos lá, que não tem no nosso canal. Não tem no canal. E vai ter muito mais coisa bonita lá. Ela é totalmente gratuita. Você entra em blainoar.org.br Talvez alguém possa se inscrever aqui no chat. blainoar.org.br Faz o cadastro gratuitamente. E lá você vai ter acesso a muitos vídeos inéditos. E, principalmente, você vai ter acesso a uma, um jogo, né? Neste um jogo. Mas, no fundo, é para incentivar você a compartilhar o movimento melhor, o monoteísmo, o judaísmo com todo o Brasil. Entre lá, compartilhe, você vai ganhando os pontos. 50 primeiros colocados de cada mês, vão participar de cada vez um sorteio mais bonito que o outro. Tá bom? É, então, o pessoal que compartilhou, ganhou pontos, compartilhou o link, pessoal dele, link único, ganhou pontos. Então, aí, tá todo mundo aqui. Estamos aqui Chamando o Arthur, vou chamar o Arthur, colocar ele aqui como. Espera aí, cadê o Arthur? Aqui, Opa, Para fazer o um sorteio. Deixa eu botar você em Pode evidência. Pode na tela aqui. Pronto, agora eu consigo botar você aqui em evidência para é, a gente fazer o sorteio. Deixa eu mostrar o sorteio do mês que vem antes, espera aí. Olha que sorteio lindo, gente. Não sei se vai ser o mês que vem ou o terceiro mês, tem vários slots para sortear. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha só. O pessoal que está entrando agora. Olha só, um minutinho. Olha que quadro lindo aqui doado pelo Adriano de Santos, nosso líder de Santos, pintado à mão. Olha que maravilha, gente. Vai ser um dos próximos sorteios. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui o Arthur, vou botar em evidência, para a gente abrir nosso aplicativo. E fazer nosso sorteio. Um minutinho. Vamos lá, Arthur pode sortear. Sortear. Enzo Zuccherano. Enzo, parabéns. Ele está aqui na live, não? Eu acho que não. Está aqui na live, quem está na live? Vamos ver aqui. Enzo, você deu sorte e deu azar. Hein? Enzo. É, vamos para o próximo. Vamos sortear o próximo. Tem alguém que estiver na live. Próximo, quem é? Daniel Souza! Daniel Souza está aqui com a gente, cadê ele aqui? Aí, olha só! Oh. Parabéns, parabéns! Ganhou Obrigado. um livro aí, foi sorteado! Parabéns! Me diz uma coisa, Daniel, como é que você está divulgando? Como é que se divulga? Conta para a gente, abre o teu microfone. Como é que se divulga os teus links aí? Onde que se divulga? Está me escutando bem, hein? Estou escutando perfeitamente. Oba, oh, Eu tenho, tenho divulgado na no grupo da região do Vale do Paraíba, né? E dado atenção para as pessoas também que vai aparecendo de outros locais, encaminhando, postando no Facebook, nessas redes sociais também. Legal. Aí vira mexe, tem uma live, a gente posta também um pouquinho para tentar ver se também tá entra, vai dando pontos para a gente também. Muito bem. Que eu acho, viu, um conselho, gente. Você pega esse link, teu link pessoal, bota numa página da, do Facebook, do Instagram, bota ali um boost, bota ali uma, um impulsionamento, bota lá 15, 20, 30 reais, pega do teu Dízimo, bota lá, porque você está fazendo uma mitzvah com isso. Sim. Bota lá, vai para milhares vai para centenas de pessoas, dependendo do valor, milhares de pessoas, já começar a trazer gente nova também. Não é a mesma. Então, gente, estamos todos aí, parabéns. Alguém quiser abrir o microfone e falar algumas palavras? Está convidado, gente. Hoje uma live diferente. Não é só o Rabino que fala. Quem quer falar um pouquinho, gente? O Moré Antônio contando contar como que ele está conseguindo tantos pontos aí, Moré. Moré Antônio, como é que, tá, como é que você está indo? Está indo muito bem. Acho que você está no segundo lugar já. Pronto, tô, tô, tô, um segundo. É, eu, tenho, eu tenho compartilhado bastante no Facebook. É, tenho compartilhado também alguns grupos, né? Eu costumo. tem esses grupos de cidades. Por exemplo, cada cidade tem um grupo, né? Um grupo de comércio, um grupo dessas questões de venda, né? E costumo compartilhar nesses grupos. E acredito que está dando resultado também. Que bom. Vocês sabem, gente, eu estava falando hoje com o programador, vai ter muita coisa nova no site, tá? A gente está só começando, estamos ajeitando a plataforma. Vai ter muita novidade bonita lá, se Deus quiser. Muita coisa boa, vai ser uma plataforma, assim, muito especial. Bom, gente, legal. Então, foi um prazer estar com todos vocês aqui hoje. Parabéns aí para o Daniel que ganhou o livro. O livro não, desculpa, o, o quadro. E até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos, gente. Eu vou encerrar aqui para a gente, tá bom? Um abraço a todos, até breve. Tchau, tchau. tchau. Boa noite, tchau, tchau. Shalom, shalom, boa noite a todos. Shalom, xalom, boa noite. Laila Tov,